É, eu encontrei um buraco aqui. Eu acho que eu não me seguro. Oi, gente. Ei, hey, família game. Aqui é o Mateus Gamer Oficial. E eu tô com medo de pular esse buraco. Será que eu pulo? Eu acho que que não seguro. Vamos lá, né? Será que eu vou encontrar aqui? Descendo. Ah, ó. Eu acerto lá, então, 1, 3, 2, 1, ui, eita, paga, ah, deu ruim. ai, tá, ai, ai, ai, ai, ai, que tá acontecendo, gente, não foi uma ideia pular aqui não,